Não é possível resgatar uma prestação de contas que já foi transmitida, enviada pelo SPCE. Para você corrigir, alterar, incluir, fazer qualquer alteração na sua prestação de contas, basta que você depois marque o status de retificadora, faça o envio e gere a mídia, para entrega no Tribunal do seu Estado, essa mídia contendo os arquivos digitalizados que fundamentam, explicam e comprovam aquela retificação ou alteração. Isso se estivermos falando das eleições 2018, que teve a novidade da inclusão dos documentos digitalizados para apresentação na Corte. Um abraço, até o próximo.